Beleza, voltando ao pedal novamente Vamos pedalar até o aeroporto hoje Lá a gente vai dar uma esticadazinha vou, tô, tô, tô colado, praticamente um ano Colado sem pedalar Vamos ver se eu vou aguentar, né? Vamos lá, começar o vídeo Já vai deixando aí o like, ativando as notificações E inscreva-se aí no meu canal É isso aí, fui! o pedal agora graças a Deus o pedalzinho solo aqui é um pouco perigoso na média de 35 km uma bike 26 é tem que imprimir um pouco aqui de velocidade para poder chegar no destino aí aeroporto aeroporto pedalzão aí de quinta-feira voltando aí com tudo a galera, infelizmente eu me perdi. É isso aí, vamos lá. Okay, a galera aqui. Primeira Sense. Aí, a 26. Primeiro modelo da frente Finalmente, até o aeroporto. E aí, Zé? Eu é? é disse que eu vinha. Oi boa noite. Pois é gente, esse aqui é o famoso pedal do aeroporto, muito conhecido aqui para quem mora aqui na parte alta da cidade, nessa região aqui Graciliano Ramos, e até o pessoal daqui da cidade vizinha aqui Rio Largo. Rio Largo, nós já estamos aqui em Rio Largo justamente, o pessoal sobe para o aeroporto para fazer esse pedalzinho. Esse é o pessoal que esse pessoal é que eu mostrei no vídeo, é o pessoal que chega de vários pontos da cidade principalmente da a parte alta. E é isso aí, vamos curtir esse pedal, vamos deixar aquele like e se inscrever no meu canal. Valeu! Gente, olha a minha primeira bicicleta ah, foi na Essa Sense Impact Pro 2017 O modelo é. aí que eu comprei Já faz um tempinho foi vendido Aí para um amigo E outro amigo aqui comprou Tá aqui no aeroporto, por acaso encontrei com, com ele aqui E fico feliz de vê-la Tá inteiraça ainda Bem cuidada É assim que eu gosto de ver É gente, pedalzinho agora chegando em casa Pegando aquele finalzinho de pedal com chuva Melhor coisa para esfriar a né? Mas é isso aí, já deixa aí o like Vamos embora